Vamos dar início, então, né, a nossa defesa aqui pelo programa de pós-graduação em nutrição humana da aluna Isabela Nogueira Martins Sena Rios. É, hoje, como membro da banca, nós temos o professor Vitor, a professora Angélica. Depois que a Isa terminar a apresentação, vou fazer o convite, então, né, para a gente fazer a formação oficial da banca. E o professor Kai, então, está como membro suplente. É, eu vou pedir para as pessoas, então, deixarem seu microfone desligado. A Isa tem, então, até 40 minutos para fazer a apresentação dela e depois a gente vai dar sequência na apresentação. É, enquanto a Isa apresenta, eu vou deixar meu microfone e minha câmera desligados, mas qualquer coisa, a gente está aqui, se precisar falar alguma coisa, pode ser pelo chat. Isa, então, é, boa apresentação para você, 40 minutos, tá bem? Tá bem, obrigada. É, bom dia, meu nome é Isabela Nogueira Martins Sena Rios, sou orientada da professora Natália Pisato, Natália Marcolino Pelúcio Pisato, faço parte do grupo Pensa, que é Pesquisa em Nutrição e Saúde, que é vinculado ao programa de pós-graduação humana da Universidade de Brasília. Além disso, meu projeto de pesquisa deriva do projeto Nero, Nutrição e Exercício Resistido na Obesidade, e o título da minha dissertação é é efeito do treinamento resistido na composição corporal e perfil inflamatório de indivíduos no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica. Ok? É importante estudarmos a obesidade, uma vez que ela apresenta grandes taxas de crescimento, não só no Brasil como no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, triplicou-se o número de pessoas com obesidade nos anos de entre 1975 e 2016. Então, a última pesquisa da PNS traz níveis de crescimento da obesidade no Brasil, cuja prevalência na população em geral, entre 2002 e 2019, de obesidade, mais do que duplicou. Então, foi de 12,2% para 26,8%. E de excesso de peso, foi de 43,3% para 61,7%. Onde também podemos ver um aumento da obesidade e do excesso de peso em ambos os sexos da população brasileira. Como podemos ver nesse gráfico. Então, o que a obesidade traz de agravamento para a saúde das pessoas? Um dos mecanismos de ação estudados é a relação entre a obesidade e a resposta inflamatória. Quando o indivíduo entra em um balanço energético positivo, ou seja, ele consome mais do que gasta, armazena-se essa quantidade de energia na forma de triglicerídeos nas células do tecido adiposo. E o que a ciência nos traz é que esse aumento exagerado do tecido adiposo principalmente na forma visceral, traz prejuízos para a saúde, e que de forma isso acontece. Essa hipertrofia das células do tecido adiposo pode trazer consequências, como o aumento desse tecido e a diminuição da angiogênese, então tem um menor fluxo sanguíneo indo para esse tecido. Isso é um dos mecanismos para a geração desse estresse tecidual, que responde fazendo a liberação principalmente de MCP1, que chama monócitos para essas células, esses monócitos se infiltram nesse tecido adiposo e, consequentemente, eles mudam o seu estado para macrófagos, que ficam ativos, principalmente o tipo M1 de macrófago. E esse tipo M1 de macrófago está relacionado a uma resposta mais pró-inflamatória. Então, tem uma constante de mediadores como tnf alfa IL-6, PCR e também leptina na circulação. E isso leva à formação desse estado de inflamação crônica de baixo grau, e que vai se perpetuando e levando a alterações fisiológicas, como a resistência à insulina, deslipidemia, pode estar relacionado também à aterogênese e o desenvolvimento de comorbidades que pode afetar a qualidade de vida dessa população. A partir do momento, se consegue associar a resposta inflamatória com a obesidade e a morbidade. A maioria dos indivíduos obesos são tratados clinicamente com medicamentos, dieta e exercício físico. Entretanto, sabe-se que um percentual dessa população não consegue responder a esse tipo de tratamento clínico e continua mantendo hábitos como consumo alimentar não saudável é, e inatividade física também. Essas pessoas podem ter um ganho de peso contínuo e podem atingir um grau de obesidade grave, que é quando se tem o um IMC acima de 40. Para essas pessoas, viu-se que só a dieta e o exercício físico não são capazes de reverter esse quadro. E como a obesidade acaba levando a prejuízos à saúde e qualidade de vida, como vimos anteriormente, se tem o tratamento cirúrgico, que hoje é considerado efetivo, no caso é a cirurgia bariátrica. E quando se tem indicação para a cirurgia bariátrica nesses indivíduos? Quando eles apresentam IMC acima de 40 ou quando eles têm IMC acima de 35, mas associado com comorbidades. Nesses casos, a cirurgia bariátrica... Só um minutinho. Pode reduzir o peso nesses pacientes e conseguir, então, melhorar a qualidade de vida. E, além disso, já foi mostrado na literatura que a própria cirurgia bariátrica auxilia na remissão das comorbidades, principalmente diabetes e hipertensão. A cirurgia bariátrica... Pelo método do bypass gástrico em Y de Ruh, que é o que está ilustrado aqui na tela, é efetiva, pois ela é considerada restritiva pela redução do estômago e desastresiva, vez que se retira parte do duodeno, que é uma das principais áreas de absorção intestinal. Opa. Então, como a cirurgia bariátrica melhora a qualidade de vida dessa população? Ela leva ao aumento da perda ponderal, Aumento da perda de tecido adiposo, isso leva a uma composição corporal mais adequada e, consequentemente, a redução do tecido adiposo leva à redução da secreção desses marcadores inflamatórios. Para exemplificar essa redução na secreção desses marcadores e a melhora na composição corporal, os estudos mostram maiores efeitos até seis meses. Acho que pulou um slide aqui. Aqui, até seis meses. Entre seis e doze meses, se consegue ver a redução menos acentuada da perda de peso e de marcadores inflamatórios. Entretanto, se comparado ao basal, ainda se vê uma resposta mais benéfica. Entre 18 e 24 meses, a literatura ainda tem esse benefício da, composição, da manutenção da composição corporal. Entretanto, os dados inflamatórios já são mais escassos. Uma revisão sistemática... É, de 2019, realizado por Ascarpur e colaboradores, avaliou a resposta inflamatória desse perfil de indivíduos e mostrou que, após 24 meses, somente 5 de 116 estudos avaliaram a resposta inflamatória nesse grupo. Então, por que estudar após 24 meses? Porque há poucos estudos que avaliam esses pacientes nesse período. A grande maioria avalia até 24 meses, pois é o período que se tem o um maior efeito ainda da cirurgia bariátrica. Mas como é um grupo que vai conviver com essa cirurgia ao longo da vida, é importante que se continue avaliando esses indivíduos. E hoje se tem poucos, poucos estudos na literatura que avaliam a questão da resposta inflamatória e da composição corporal. Então, após 24 meses de cirurgia, a estabilização do peso pode levar a uma descontinuidade do acompanhamento clínico e nutricional e da realização de práticas saudáveis nesse grupo de pacientes, o que pode levar à retomada de antigos hábitos alimentares e à falta de exercício físico regular, levando a possíveis alterações da composição corporal, com aumento de massa e tecido adiposo, com possíveis modificações antropométricas, metabólicas e inflamatórias. Hoje em dia, se sabe que exercícios físicos são importantes para todos os grupos populacionais. Então, a OMS preconiza que as pessoas façam entre 150 a 300 minutos de atividade física ao longo da semana como uma forma de se manter o hábito de vida saudável. E, especificamente para a população obesa, se sabe que a atividade física traz benefícios na redução do peso, melhora na qualidade de vida, melhora no condicionamento físico e, consequentemente, auxilia na preservação da massa magra, que é um importante fator para se manter a taxa metabólica basal, auxiliando na regulação de peso desses indivíduos. Especificamente para a população de indivíduos que são submetidos ao IPS gastro em Y de Rho, os estudos trazem que, com 12 semanas de treinamento resistido associado ao treinamento aeróbico, em indivíduos com 6 meses de pós-bypass gástrico com Y de Ru, encontrou-se redução do peso corporal. Com 26 semanas de treinamento de endurance associado ao treinamento resistido em indivíduos até 24 meses pós-bypass gastro com Y de Ru, encontrou-se melhor manutenção do peso sem efeitos adicionais à intervenção em marcadores de inflamação. Apesar de não se ter na literatura ainda o mecanismo de ação específico sobre o tipo de exercício resistido para pacientes bariátricos, alguns mecanismos sobre exercício físico de maneira geral são propostos para reduzir a resposta inflamatória, sendo que a principal é a resposta inflamatória pelas células imunes e através da redução da quantidade de tecido adiposo e a partir disso tem a modulação do perfil de macrófagos infiltrados nesse tecido adiposo, consequentemente reduzindo a resposta inflamatória. Para o nosso conhecimento, ainda não há estudos que mostrem os efeitos do treinamento resistido na composição corporal e perfil inflamatório destes indivíduos no pós-operatório tardio, é, acima de 24 meses de pós-operatório de cirurgia bariátrica. A nossa hipótese é que o treinamento resistido melhora a composição corporal, levando ao ganho de massa magra e redução de tecido adiposo, além de reduzir a secreção de marcadores pró-inflamatórios de indivíduos em pós-operatório tardio de bypass gastro em Y de RU. Nosso objetivo geral foi investigar o efeito do treinamento resistido na composição corporal e perfil inflamatório de indivíduos no pós-operatório tardio... É... Oh, avaliar o efeito da intervenção sobre os parâmetros de composição corporal, os específicos, avaliar o efeito da intervenção sobre os marcadores inflamatórios séricos e analisar a relação entre as mudanças na composição corporal e a modificação no perfil inflamatório. Trata-se de um ensaio clínico controlado, que é parte do projeto Matriz Efeito da Suplementação Proteica e do Treinamento Resistido sobre o estado nutricional, metabólico, e fatores associados em pacientes bariátricos no pós-operatório tardio. Ensaio clínico randomizado, que foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana da Universidade de Brasília. O protocolo completo foi descrito por Lamarca e colaboradores em mil, eh, 2021, e a coleta de dados ocorreu entre agosto de 2017 e julho de 2019. O estudo possui aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, Está registrado na plataforma de Registro Brasileiro de Ensai e, após sensibilização, ciência e esclarecimento sobre o projeto e plena concordância, todos os participantes assinaram o um termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto foi financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Os critérios de inclusão foram indivíduos adultos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 60 anos que foram submetidos à cirurgia bariátrica no período de 2 a 7 anos incompletos de pós-operatório de bypass gástrico e y de Roux. Os critérios de inclusão foram aqueles indivíduos que praticavam exercício físico programado há menos de dois meses, os portadores de disfunção tireoidiana descompensada, diabetes mellitus, marca-passo, em uso crônico de corticóide, medicação para emagrecimento ou terapia hormonal, ou indivíduos que apresentaram doença construtiva ou maligna, além da presença de gestação e amputação. É, o, o recrutamento dos indivíduos ocorreu por meio da divulgação do projeto em mídias digitais, universidades, hospitais e clínicas especializadas em cirurgia bariátrica. Os participantes que foram incluídos no estudo foram pareados de acordo com as variáveis de sexo, idade, IMC e tempo de pós-operatório. Segundo a disponibilidade da prática de exercício físico, os voluntários foram, então, alocados em dois grupos. O grupo controle e a intervenção de treinamento resistido, RTP. As avaliações ocorreram no período basal e ao final das 12 semanas de intervenção. É, o RTP foi realizado no Laboratório de Fisiologia do Exercício da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, sob supervisão do professor Ricardo Moreno. Os participantes foram orientadas a não participar de outro programa no período e os integrantes do grupo controle a não modificarem a sua rotina habitual. Ocorreu um período de adaptação na semana anterior ao início da intervenção, com duração de três dias não consecutivos. A intervenção durou 12 semanas, com 60 minutos de duração, o treino, realizado três vezes por semana. Como forma de Controle da adesão ao treinamento pelos indivíduos foi considerado que aqueles que tiveram mais de 70% de frequência de treinamento apresentavam boa adesão. O protocolo foi feito baseado na escala OMNI, a qual é uma escala de percepção de esforço que o próprio indivíduo tem em relação ao exercício. Essa escala varia de 0 a 10, onde 0 é extremamente fácil e 10 é extremamente difícil. E para que pudéssemos atingir o nosso objetivo com o treinamento resistido, nós partimos então da escala 6, que é um pouco difícil, que é considerada um pouco difícil, e ao longo das 12 semanas, essa escala passou de 6 para 8, conforme cada indivíduo conseguia evoluir. Esses foram trabalhados com o intuito de garantir a eficácia do treinamento resistido. Foram realizados cadeira flex... os exercícios nos aparelhos, cadeira flexora, supino sentado, leg press sentado, flexão plantar, abdução de quadril, cadeira extensora, puxada e abdução de ombros com halteres, que são considerados exercícios multiarticulares consagrados pelo uso. Cada treino foi precedido de 10 minutos de aquecimento, é... teve um intervalo de 60 segundos entre cada série e cada aparelho, o treino foi a todo momento supervisionado por profissionais capacitados e as fotos foram autorizadas pelos indivíduos participantes da pesquisa. Os parâmetros avaliados foram então a composição corporal, os parâmetros inflamatórios e o consumo alimentar. A composição corporal foi avaliada pela impedância, bioimpedância elétrica multifrequencial, a BIA, no qual foram avaliados peso, IMC, massa livre de gordura, massa muscular esquelética, percentual de gordura corporal e área de gordura visceral. É, foi estimado, então, a prevalência de reganho de peso, o percentual de perda de peso total e o percentual de perda de excesso de peso. As, nas análises laboratoriais foram dosados PCR-3-sensível, interleucina-6, leptina, adiponectina e MCP1, sendo a adiponectina o marcador anti-inflamatório e os demais pró-inflamatórios. As análises de sangue ocorreram em um laboratório parceiro, o qual disponibilizou um voucher para os indivíduos que eles compareciam em qualquer unidade desse laboratório parceiro, portanto, o voucher e um documento oficial com foto para que a coleta fosse realizada, foram coletados 10 ml de sangue venoso é, nos dois momentos de avaliação, na avaliação basal e após as 12 semanas de intervenção. As amostras foram processadas e o soro foi armazenado a menos 80 graus Celsius até a análise posterior. MCPU e L6, leptina e adiponectina, foram dosadas utilizando kits ultrassensíveis de ensaio imunossorvente ligado à enzima, ELISA, no Laboratório de Imunologia da Inflamação, no Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, sob supervisão da professora Kelly Magalhães, seguindo as instruções da empresa fabricante. PCR ultrassensível foi dosada no Laboratório Parceiro, por meio do método imunoturbidimetria intensificada por látex, e a concentração das citocinas analisadas foi determinada pela intensidade da cor medida por espectrofotômetro. Foi realizada a avaliação do consumo alimentar por meio do recordatório 24 horas para que se tivesse um controle desse consumo. Foram aplicados dois recordatórios 24 horas por avaliação, que foram conduzidos pelos cinco passos propostos pela Multiple Path Method, que for, é, são passos para que se tenha uma coleta mais fidedigna dos dados. Então, foram analisados energia e macronutrientes. As variáveis contínuas foram apresentadas como média e desvio padrão, mediana e intervalo interquartil, e as categóricas como porcentagem e números absolutos. O teste com Mogorov-Smirnov foi aplicado para o teste de normalidade. Conforme é apropriado, foram usados para comparar os grupos o teste Oldman whitney e o teste T student A interação tempo por grupo foi analisada por meio do teste Anova-Two-Way, misto com medidas repetidas, e as correlações entre os dados de composição corporal e os marcadores inflamatórios foram apresentadas como R, com P menor que 0.05 para as correlações de Pearson ou Spearman, conforme apropriado. A área de gordura visceral e os marcadores inflamatórios foram analisados pelo teste U de Mann-Whitney. As análises foram realizadas com pacote estatístico SPSS 25.0 e foi adotado um nível de significância de 5%, né, com P menor que 0.05. É, como resultado principal desse projeto, nós temos um artigo intitulado O impacto positivo do treinamento resistido na massa muscular e níveis de leptina sérica em pacientes com 2 a 7 anos de bypass gástrico em Y de RU, um ensaio clínico, que foi submetido ao periódico internacional Obesity Surgery, Qualiscapes é, qualis A1 um para a área de nutrição, foi submetido no dia 29 de março de 2021 e nós já recebemos as primeiras considerações dos revisores. E nesse momento, estamos trabalhando na respo nas respostas aos questionamentos feitos. Como resultado principal após o chamamento, a figura 1 mostra os principais resultados da amostra. Após o chamamento, nós tivemos... indivíduos ...interessados no projeto. Desses 180, 38 foram considerados inelegíveis por não atenderem aos critérios de inclusão. Após a sua retirada, ficamos com um N de 119, que foi pareado por IMC, idade, sexo e tempo após a cirurgia. E sendo então formados os dois grupos. O grupo controle com 51, 58 indivíduos e o grupo RTP com 61. Ao longo das 12 semanas de intervenção, nós tivemos... a descontinuidade de alguns indivíduos, sendo que alguns desistiram ou engravidaram, por exemplo. Assim, após as 12 semanas, foi possível fazer a avaliação da composição corporal em 35 participantes do grupo controle e 28 participantes do grupo RTP. Entretanto, eles precisavam fazer a segunda coleta de sangue para podermos avaliar o perfil inflamatório, na qual, infelizmente, nós ainda perdemos mais indivíduos pois 17 do grupo controle e 13 do grupo RTP não compareceram para a segunda coleta, mesmo nós da equipe enviando mensagem e pedindo para que eles continuassem. Sendo assim, nós ficamos, para as análises inflamatórias com N de 18 para o grupo controle e N de 15 no grupo RTP. Assim, a tabela 1 mostra o perfil dos indivíduos que completaram o estudo. Como forma de melhor tratar os dados, nós avaliamos então os indivíduos que descontinuaram o estudo e aqueles que terminaram o estudo. Não houve diferença significativa entre os grupos. Nossa amostra era então composta, por, na maioria, por mulheres com uma idade média de 40 anos de idade e com tempo médio de 4 anos de pós-operatório. E esses indivíduos, antes da cirurgia, apresentavam um IMC em torno de 41, que é considerado obesidade grave. Depois desse tempo médio de quatro anos, nós podemos observar ainda que eles apresentaram um IMC de sobrepeso. Entretanto, já é um IMC considerado mais adequado do que um IMC de 41. Então, só um minuto. Então, houve é, melhora considerada né, nesse, nesse sentido. Houve 74% de perda de excesso de peso e perda de peso total de 36%. Essa perda do excesso de peso e essa perda de peso total mostra o um efeito benéfico da cirurgia bariátrica para esse grupo de indivíduos. Entretanto, como já foi discutido anteriormente, quase metade desses indivíduos apresentaram um reganho de peso. aqui. Isso sugere que quase metade desses indivíduos pode não ter mantido um hábito saudável de vida após a cirurgia. Em relação aos grupos controle e RTP no basal, os grupos também eram homogêneos, não tinha diferença entre os perfis sociodemográficos e antropométricos investigados. A tabela do, do, do treinamento resistido sobre os marcadores antropométricos e inflamatórios. Aqui é possível vermos os valores basal, após 12 semanas de RTP, e o delta. O grupo RTP mostrou um ganho de cerca de 2 quilos, é, e desses quase 2 quilos, nós temos 1 um quilo de massa magra, que foi o suficiente para interferir na resposta inflamatória. Não foi possível ver efeito na massa gorda, nem no percentual de gordura corporal. Os indivíduos apresentaram uma área de gordura visceral, acima do recomendado. Então, mesmo com a perda de peso que esses indivíduos tiveram após a cirurgia, eles ainda se encontraram com uma área de gordura visceral elevada. Isso pode estar relacionado a uma pior resposta inflamatória. Em relação aos parâmetros inflamatórios, nós podemos observar que não houve redução na diponectina, que é considerada um marcador anti-inflamatório. Em relação aos marcadores pró-inflamatórios, são da leptina, a partir do efeito da RTP. Apesar de não termos visto mudança em outros parâmetros pró-inflamatórios a partir do treinamento resistido, nós buscamos avaliar, então, se a área de gordura visceral poderia ter alguma influência sobre esses marcadores inflamatórios, uma vez que a literatura traz que quanto maior a área de gordura visceral, maior a resposta inflamatória desses indivíduos. Assim, nós fizemos uma mediana dos valores de área de gordura visceral dos indivíduos com RTP e separamos os indivíduos com os valores acima da mediana e os valores abaixo de, de, da mediana da área de gordura visceral. E quando nós avaliamos os níveis céricos desses marcadores pró-inflamatórios, nós vimos que para a PCR, aqueles indivíduos com maior área de gordura visceral apresentaram uma redução dos valores depois do treinamento resistido. Como forma de mostrarmos o efeito do treinamento resistido nessa população foi feita a análise do consumo usual desses indivíduos e nós vimos que e depois do treinamento resistido não houve diferença no consumo usual de energia e de macronutrientes. Como é sabido que o maior consumo de proteínas pode interferir no ganho de massa magra nós fizemos a avaliação do consumo usual desses pacientes e vimos que no momento basal e após as 12 semanas não tinha diferença no consumo de energia e de macronutrientes nesses indivíduos. Isso sugere que realmente o ganho de massa magra que foi observado foi devido ao treinamento resistido. Como forma de se poder avaliar a correlação entre a composição corporal e os parâmetros inflamatórios, nós fizemos as correlações de Pearson e Spearman, entretanto não houve nenhum resultado significativo para a correlação. Assim como forma de discussão em relação à composição corporal e resposta inflamatória derivada da cirurgia bariátrica, o que a literatura traz para a gente no geral. Minha colaboradores, no ano de 2020, avaliaram quatro anos de pós-operatório de cirurgia bariátrica. Os autores observaram, que é um tempo é, próximo ao nosso, né? E os autores observaram uma maior perda ponderal decorrente da cirurgia, associada a maior redução da leptina, interleucina 6 e PCR ultrassensível. E eles também não, não observaram que não teve efeito nos níveis de adiponectina. Monaco Ferreira e Leandro Merri, 2017, por sua vez, avaliaram 10 anos de pós-operatório de bypass gástrico em Y de Huck, é a mesma técnica cirúrgica do nosso. Os autores observaram um reganho de peso 24 meses após a cirurgia em 50% dos indivíduos, o que corrobora nossos dados, uma vez que a nossa prevalência de ganho de peso foi de 47,6%. Como forma de mostrar o efeito do treinamento resistido nesse grupo de indivíduos que foram submetidos ao bem pés gástrico com Y de Ru, é a literatura mostra o que a literatura nos mostra no geral. Um estudo realizado em 2018 avaliou 12 semanas de treinamento resistido, que é o período, né, igual ao nosso, de treinamento resistido, mas eles observaram indivíduos com dois meses pós by gástrico com Y de RU, que é um período é, de curto prazo pós-operatório. Os autores observaram uma melhora de força e qualidade muscular sem alteração significativa na massa magra. Stubbeck e colaboradores em 2018, foi o estudo que nós encontramos, que foi com o essa intervenção de treinamento resistido no período de pós-operatório maior que nós encontramos. Os autores desse estudo dinamarquês avaliaram 26 semanas consecutivas de endurance de intensidade moderada e treinamento de resistência combinados em pacientes pós-bypass gástrico com Y de ru. Os autores não observaram efeitos adicionais da intervenção de treinamento resistido em marcadores de inflamação. Eles também não encontraram correlação significativa entre IMC e alterações de peso e marcadores pró-inflamatórios. O nosso estudo apresenta fortalezas e limitações. Entre as nossas fortalezas, o é um ensaio clínico controlado e a supervisão integral do treinamento resistido, além do fornecimento de dados sobre o perfil inflamatório dos indivíduos após 2 a 7 anos de bypass gástrico em Y de Ru, que é uma questão ainda pouco abordada na literatura existente. O nosso estudo também apresenta algumas limitações, como a perda de amostra durante o estudo devido ao não comparecimento dos indivíduos para a realização dos exames de sangue pós-RTP. Devido a considerações logísticas, somente os marcadores leptina, adiponectina, MCP1, interleucina 6 e PCR ultrassensível foram avaliados. Uma outra limitação foi a não randomização da intervenção de RTP. Nós podemos concluir que a aplicação de RTP em indivíduos de 2 a 7 anos pós-bypass gástrico em Y de Roux melhorou a composição corporal, com um aumento de massa muscular e diminuiu os níveis séricos de leptina e reduziu os níveis de PCR ultrassensível em indivíduos com valores de área de gordura visceral acima da mediana do grupo RTP. Nós acrescentamos que estudos futuros com o maior número de indivíduos e acompanhamentos mais frequentes em longo prazo podem auxiliar para definir melhor os efeitos dose-resposta da RTP na composição corporal e resposta inflamatória de indivíduos após a cirurgia bariátrica. Eu finalizo a apresentação agradecendo ao Projeto Nero pela oportunidade de participação, pelo crescimento que pude ter, né, fazendo parte do grupo, agradeço também ao Grupo Pensa, da, do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, por todos os ensinamentos, contribuições e forças que nos deram. Agradeço novamente a presença da banca e a minha orientadora, e finalizo aqui a apresentação. Muito obrigada. Ok, Isa. Ah, é, queria agradecer sua apresentação, é, foi bastante direta, né? Foi assim, bastante assertiva. Acho que você trouxe os nossas principais, as principais contribuições né? desse nosso projeto de mestrado. É, já também queria de antemão agradecer aqui a presença da banca e o aceite da banca pela participação da sua defesa. É, também queria já dizer né, que a Isa já tem então, um artigo submetido desse projeto, a gente já recebeu a resposta dos revisores, as considerações foram bastante interessantes, e a gente está trabalhando agora para fazer a resposta dos revisores. Então agora quero fazer o convite formal para... Pra para essa defesa né, pela banca, então, quero apresentar professor o professor Vitor. professor Vitor é licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em exercício físico aplicado à reabilitação cardíaca pela Universidade Gama Filho, tem mestrado e doutorado, é, também tem doutorado sanduíche né, pela Universidade de Leeds e atualmente é professor colaborador do Instituto de Medicina Social e professor de Educação Física é, da Escola Naval, também é professor né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, agradeço o aceite pela participação, quero também apresentar a professora Angélica, professora Angélica é graduada em Medicina pela Universidade de Brasília, residência médica no HUB Endocrinologia. Atualmente é professora associada da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, na área de Farmacologia. Pesquisadora do Laboratório de Farmacologia Molecular da Faculdade de Ciências da Saúde, da UNB. E trabalhando hoje na área de Medicina, com ênfase em Endocrinologia. Também quero apresentar o professor Caio, que é suplente dessa banca, Professor Kai, então, é, também é mestre pela UNB, doutor pela Universidade de Viçosa, nosso parceiro aqui no Departamento de Nutrição e no Programa de Pós-Graduação é, em Nutrição Humana. É, tradicionalmente, né, nós temos hoje dois membros externos da banca, mas pelo nosso projeto, a gente sempre, é, pelo nosso programa, a gente sempre faz, é, Abre a palavra, então, primeiramente para o membro um pouquinho mais externo. Então, vou abrir a palavra primeiramente para o professor Vitor e, em seguida, eu passo a palavra para a professora Angélica. Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Bom dia, Isabela, demais membros da banca, a todos os presentes aí que estão assistindo. Primeiramente, queria agradecer o convite feito pela Natália e pela Isabela, né, para participar desse momento, que é, é um momento singular, né, Isabela, especial. Sim. Faz tanto tempo, assim, que eu passei por esse momento também, e sei quanto é, é desafiador, né, e ao mesmo tempo, né, é, né, depois de tanto tempo, de, de tanto esforço, de tanta, de tanta batalha aí. Bom, é, queria dizer que gostei muito da sua apresentação, né? acho, acho que você vai é bastante segura, demonstrando bastante conhecimento, né? a apresentação fica com um capricho, né? e gostei muito também do seu texto, você escreve bem, né? a literatura científica é, é, tem um, características especiais, né? que a gente está aprendendo ao longo do tempo, um processo, né? e eu acho que você está bem encaminhado, acho que você está indo muito bem. Tá? Espero poder contribuir, é, com o seu trabalho, né? um pouquinho também com a sua formação, da, da mesma forma que eu aprendi também dentro né, do seu texto, tá bom? Obrigada. Então, assim, eu tenho algumas, é, algumas sugestões, né? eu tenho algumas, algumas dúvidas, e não vou falar, não vou, não vou falando por ordem de, de importância na minha avaliação, tá? eu vou falando conforme é, o andar mesmo da, da sua escrita, né? conforme o andar da sua, da sua dissertação. Tá? Então, peraí, deixa eu... Bom, eu vou começar é, já com o título, tá? Conforme você coloca no seu, no seu artigo, eu acho que é interessante também o título da sua dissertação colocar depois do é, um dois pontos e que é um ensaio tão comprovado, né? como você já colocou na sua no seu artigo. Então, a gente já lê, já sabe qual o desenho do estudo que, que, que foi realizado, tá? Tá. Bom, por mais que eu, que eu ature, a né, minha formação de base é Educação Física, e atualmente eu ainda atuo na área, né, eu me considero muito mais um epidemiologista do que um professor de Educação Física. Então, eu vou focar muito mais em métodos do que até mesmo na parte temática, tá? Eu aprendi muito mais com você do que eu tenho a contribuir na área temática. Mas vamos lá, na página 16, 16 17, que ainda está na introdução, é... deixa eu ver aqui, o finalzinho, né? Entretanto, ainda não há estudos que mostrem efeitos de treinamento resistido. Então, aqui você já apresenta a sua justificativa, né? E logo no, no, no final do, do, da introdução, né? na página 17, você apresenta a sua hipótese, né? Então, assim, até mesmo com uma introdução, eu sei que você está introduzindo o tema, né? Mas eu acho que falta o objetivo, né? Você colocou na sua apresentação, aqui tem a justificativa, tem a hipótese faltou o objetivo, tá bom? Ok. Bom, são, tudo isso, obviamente, são sugestões, né? Depois você avalia com a Natália, né? De que forma realmente, o que realmente é, é daria para incluir ou não, tá? Vocês fiquem à vontade. E em um momento que você quiser também, né, falar alguma coisa, você pode ficar à vontade, tá? Tá Bom, é... então, dois pontos então, que eu vou colocar só da, da, sua, da sua revisão, da página 23, que você vai falar de obesidade, treinamento resistido, obesidade e inflamação. Que, assim, você coloca tudo no mesmo capítulo, né? e como isso é o tema central da sua dissertação, na minha avaliação, acho que caberia você desmembrar isso. Né? Eu sei que são coisas que estão interligadas, está né? tudo interligado. Mas a forma de abordar, né, ela pode, na verdade, diferenciar, ser diferenciada. Então, eu acho que enriqueceria mais a sua dissertação se tivesse é, capítulos diferentes, né? Um com treinamento resistido à obesidade, o outro treinamento resistido à inflamação, tá? Ok. E para finalizar a parte da revisão, eu acho assim, quando você for abordar, quando você for descrever o estudo... Né? que às vezes você faz comparação dos resultados achados de um determinado estudo, né, e depois você compara com os achados de outro estudo. Eu acho que é importante para quem está lendo poder, assim, é, saber de que estudo, assim, com mais o que estudo é esse, né? Então, assim, você prover o leitor, assim, um pouco mais de detalhes, né? Então, assim, é... qual foi a população do estudo, né? Qual foi a intervenção empregada? Então, porque às vezes a diferença encontrada entre esses estudos pode não ser devido, é, pode, pode estar exatamente no método. Né? Então, a forma de avaliação, enfim. Eu acho que detalhar um pouco mais o estudo vai enriquecer essa comparação. tá Então, Rito. assim, são... Aí. Oi, só para te perguntar, essa detalhação dos estudos, você está falando especificamente nessa parte da divisão entre, o, entre digamos, dois subtópicos sub de exercício resistido e obesidade, exercício resistido de inflamação, Isso. ou você está falando ao longo da, da, da introdução toda? Não, acho que mais nessa, é nessa mais parte. Nessa parte. Tá. É mais nessa parte. Acho que quando, assim, é que onde aparecem mais essas comparações, né? Uhum. Comparando os achados de um estudo com, né, com outros. Então, assim, para a gente ver, ó, eles, eles adotaram a mesma me, um, mesma metodologia, né, e encontraram resultados diferentes ou não, né? Às vezes um estudo foi realizado com homens, o outro foi realizado com mulheres. Isso não impede você abordar esses estudos, né? Mas assim, deixar mais claro para quem está lendo, né? Quais são o que que foi empregado naquilo ali, tá bom? Uhum. Tá, tá, João. Aí vamos lá. Então, assim, a parte da introdução, da, da revisão da literatura, é essa contribuição que eu vou assim, eu fazer. Sinalizei outras coisas no texto. Depois, se você quiser, também eu posso te mandar. Mas eu destaquei algumas coisas para comentar, tá? E quando você termina a revisão, é, eu não sei se isso aí já é o formato da universidade, né? Eu não percebi um capítulo de, de, de justificativa. né? Então você termina a revisão e vai direto para os objetivos, tá? Isso aí, se, se for norma da universidade, né? Ok. E até acho também assim que o próprio texto né, ele já vai levando o leitor à justificativa do seu estudo. Né? Então, assim, não tô não é que esteja faltando, eu só querendo saber assim, se de fato foi é a norma ou você optou realmente por não colocar. Ah, no caso, nós optamos mesmo. Nós tentamos levar pelo texto mesmo Sim. a entendimento da, da justificativa. Mas eu achei, eu achei muito válido o que o senhor falou nós vamos levar isso em consideração nos ajustes da dissertação. É, é, eu, na, pode falar. Deixa eu só comentar a resposta da Isa, na verdade, assim, é, a UNB não tem uma regra específica e cada programa de pós-graduação pode desenvolver a né, sua dissertação é, ou do modelo tradicional, que é o modelo, né, introdução, revisão, método, resultado, discussão, ou na forma já da apresentação do artigo. Ultimamente, a gente já vem escolhendo esse modelo de forma de apresentação de artigo, como uma forma também de já ir trabalhando o artigo, que facilita depois para a própria é, para a própria publicação. Em relação à justificativa, na introdução, a gente já, como a introdução ela é um resumo do trabalho, a gente colocou a justificativa na, na introdução. Mas talvez a gente possa deixar ao final da revisão bibliográfica um item específico para fazer a justificativa também. É, perfeito. É, aqui na, na medicina social também a gente tem a... A gente apresenta já em formato de artigo também. Uhum. É? É, fica mais fácil, eu acho, também. É, pois é. Bom, é, com relação aos objetivos, Isabela, é, eu não sei, assim, eu acho que vale a pena nesses, nos objetivos específicos, né? como assim? o próprio nome já diz, a gente deixar mais específico. né? Então, ao invés de você desmembrar o seu objetivo geral, né? deixar assim, quais são os parâmetros da composição corporal que você vai avaliar, né? quais seriam os marcadores inflamatórios que você vai avaliar. Então, assim, eu acho que já deixa claro assim, o que, é que vai ser avaliado no estudo, entendeu? Ok. Tá? Uma, uma sugestão. Uhum. Bom, então, entrando agora na parte de método, né? É uma coisa, assim, que, que a gente da, da, da epidemia, a primeira coisa que a gente já, já observa, né? até mesmo para poder já olhar o restante e ver assim, o que, que realmente está encaixando o que não está, é o desenho do estudo, né? Então, você fala, assim, que o estudo é um ensaio clínico controlado, tá, legal, e que ele faz parte desse projeto maior, tá? Aqui, você fala que esse estudo maior, ele é um ensaio clínico randomizado. Tem um momento, eu não sei se é no artigo, tá? Que você não fala que é um estudo randomizado, que, é um, que, que esse estudo maior seria um ensaio clínico controlado, Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque isso faz diferença. O fato de ser randomizado, isso já faz uma grande diferença. né? Que a randomização ela tem o objetivo de a gente eliminar viés de, de, de seleção né? e a gente também consegue controlar viés de confundimento. Né? Então, tem aqueles fatores que são confund confundidores né? da minha relação da exposição com o meu desfecho. Então, uma vez que eu randomizo, eu estou deixando dois grupos, teoricamente, comparáveis, né? entre aspas, iguais então assim a única coisa que vai diferenciar los vai ser o que vai ser a exposição tá então tudo ok então esse estudo maior ele ele foi um ensaio clínico randomizado é isso isso então assim eu queria saber de que forma que o seu estudo está dentro desse maior né assim como que foi é, você pegou que um braço desse estudo é, como é que foi você pegou os dois grupos desse estudo maior como é que foi feito isso Tá, tá, Joia. É, esse, está, esse estudo maior, ele é um estudo feito para o projeto de doutorado do, do grupo, e dentre esse projeto guarda-chuva, que a gente chama, nós conseguimos diferentes desfechos. E esse projeto maior, ele é randomizado porque ele tem uma outra intervenção além do exercício físico, além do treinamento resistido. E a minha parte ficou o desfecho de inflamação. E nós vimos que, é, pela logística né, do estudo, nós observamos que seria melhor trabalhar só com o treinamento resistido. E a parte desse projeto maior que foi randomizada foi a parte da suplementação proteica do, do estudo maior. Então, o nosso, como foi só o treinamento resistido, ficou o ensaio clínico controlado. Então, por isso que tem essa diferença. Ele ser randomizado e o meu, igual o senhor falou, é um braço desse estudo e com desfecho da informação que ficou só essa parte do treinamento resistido mesmo. Entendi. Então, assim, então você na verdade você selecionar os indivíduos, né, que aí depois mais à frente você fala, você selecionar esses indivíduos e aí vocês pegaram esses indivíduos e parearam, né, para alocar nos grupos. É isso. Isso. Okay. É, deixa eu só complementar a resposta da Isa. Então, no projeto maior de doutorado, né, os indivíduos então, foram pareados e esses indivíduos então, foram submetidos a dois tipos de intervenção. A intervenção pelo suplemento proteico foi randomizada. Entretanto, para a parte de exercício resistido, a gente não tinha como fazer a randominação, uma vez que nem todos os indivíduos tinham, né, condição de fazer o treinamento resistido. Então, esses indivíduos foram alocados de acordo com a disponibilidade deles de fazer um exercício resistido. E, para o projeto da Isa, o que a gente fez, na verdade, foi trabalhar somente com os grupos que fizeram a atividade física. Então, por isso que a gente tem um projeto maior, que teve uma fase de randomização e depois esses indivíduos distribuídos né, para o grupo de exercício, mas no projeto da Isa a gente acabou não pegando essa parte da, da randomização. Mas eu entendo o que você está falando, pode ficar um pouco confuso na hora do... quando a gente faz o delineamento do... para explicar né, a parte do projeto da Isa. É, eu acho que vale a pena assim, deixar mais claro... Eu não sei, já que vocês receberam já, já o parecer da revista, eu não sei se algum parecerista comentou isso, né? mas eu acho que fica mais... Assim... Tudo bem, você cita lá o protocolo, né assim, mas eu acho que até mesmo para a assim, gente não ter que, na verdade, ir no, no, no paper, que o paper, na verdade, está se reportando ao protocolo do estudo grande. né Então, acho que tem que deixar claro assim de que forma que você teve nas suas mãos os indivíduos. Né? Então, assim, aí você conta lá né, que foi é, mais à frente aqui na alocação dos participantes, é, os voluntários foram captados a convidar, participar do estudo, né, ok, então você teve seu, os participantes na sua mão, né? E aí a partir disso você pareou e você foi pareando nos grupos. Eu acho que uhum. tem que deixar mais claro, né? De que forma que é o, o a, sua, a relação do seu estudo com esse estudo maior. Uhum. Tá? Não é tudo bem? Na, no des, então no delineamento da dissertação a gente vai deixar isso mais claro. É, e só para responder em relação aos revisores, na verdade os revisores eles não questionaram. É, o delineamento em si, o método e as análises, não foi questionado. Na verdade, o mais questionado, que realmente é uma, da limita, uma das limitações do nosso estudo, que é a perda amostral ao longo do, do segmento. É, pois é, isso eu já eu vou comentar também. Uhum. Uhum. Mas vamos lá, vamos, por, vamos na frente. Hum. Bom, é, aí, assim, uma coisa que eu, que eu colocaria, né, ao invés de você colocar aqui a amostra, que a amostra, assim, já... Ela ou dar uma ideia de, de caracterização da amostra, ou ela dar uma ideia de, de tamanho amostral, né? Como você coloca no item 4.3. Então, talvez aqui da forma como você escreveu, talvez fosse interessante colocar como população de estudo e critérios de elegibilidade, tá? Que aí você vai colocar aqui quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão, né? Então, acho que fica mais é, mais claro, né? E na alocação dos participantes Aí eu percebi assim, que algumas coisas você coloca aqui, que na verdade está incluído em outros tópicos. Então, por exemplo, ó, os participantes em negócio 63. Em né? negócio 63, isso aí é resultado. resultado. Né? Uhum. Aí você, aí, pá, foram pareados de acordo com variáveis de sexo, idade, é, IMC e tempo de pós-operatório. Tá, eles foram pareados. E aí, mas como que, que foi selecionado um grupo, quem vai para um grupo e quem vai para o outro? que a alocação, no caso, acaba sendo isso, né? Como que um indivíduo foi parar naquele grupo? Né? Foi através de sorteio, foi através de um envelope pardo, né? Então, de que forma que foi feito isso? Eu acho que vale a pena deixar, deixar claro aqui, tá? Aí, olha só, a intervenção teve a duração de 12 semanas consecutivas. Isso aqui tem que descrever na, na, na, na intervenção, né? Foram realizadas avaliações no período basal do estudo no final de 12 semanas de intervenção. Isso aqui está na avaliação. Tá? Então, a alocação seria o quê? Você pode falar né, a questão do pareamento e de que forma que cada indivíduo foi parar em cada grupo. Tá? O restante aqui está em outro tópico. Ah, tá bem. Ó, durante o período de coleta dos dados, foram realizados quatro safras de coleta. Quer dizer, isso tudo tá onde? Tá em medidas, tá nas medidas, tá em avaliação. Tá bom? Tá, olho Aí embaixo, né, que você começa o parágrafo, os voluntários foram captados e convidados. Isso aqui tá o quê? Recrutamentos participantes. né Então, de que forma que eu selecionei, que eu que eu, né, que eu convidei as pessoas para participar, de que formas que elas, elas chegaram, a partir do onde que elas chegaram, né? Isso aí, assim, é uma historinha que você vai contando. né O método é exatamente assim: você vai contar pra gente o que, que você fez, né? Como foi feito passo a passo do seu estudo. Entendeu? Tá, então, você está sugerindo, assim, então, deixar uma parte clara, né, da população do estudo, depois deixar mais claro, então, em relação à alocação, o recrutamento antes da alocação, isso, né? Isso, é, na, meu, na tá. minha opinião, o recrutamento dos participantes uhum. viria antes, né? Então, viria deixar antes, como se aí... fosse sub-itens, né, dentro da parte do, do delineamento do estudo. Isso, é. Tá. Ou, um to... Ou dentro do, dele... do pode ser um vai ser um tópico, né? Que você uhum. vai explicar aqui, faz parte, de que forma que faz parte do, faz parte do estudo matriz. Depois, você... você vai contar, né? Como é que foi recrutado esses participantes, qual foi o... O critério de... os critérios de elegibilidade, né? de que forma que você alocou os participantes. E aí vai seguindo a, uma... a ordem dos acontecimentos. Tá? Tá, já uh... Aí você fala na, no, aí protocolo de treinamento resistido, tá? O item 4.6. É... Os participantes foram orientados a não participar de outros programas no período. Isso aí, você essa informação você foi dada para os dois grupos, Sim. né? Então um grupo controle para seguir a rotina normal deles, né? E o grupo que sofreu a intervenção. A única diferença em termos de abordagem, né? Foi a intervenção, né? Mas em termos de recomendação, foi foi a mesma, né? Sim. Tá bom. É, porque é isso que a gente quer, né? Assim, uma vez que você está pareando, né? A gente o, o, está pareando para tentar o quê? Já que não existe a randomização, então vamos tentar deixar esses grupos mais próximos possível, mais, mais semelhantes possível, né? Então, assim, ao passo que a única diferença entre eles é a intervenção. Né? Assim... Qual a recomendação que vai ser dada? Vai ser a mesma para todo mundo. A única diferença vai ser a integração. Tá? Isso. Legal. E. Eu acho que faltou também você dizer quantas séries de exercício. Não sei se, eu pare... se eu pare... o revisor também falou isso. Quantas séries de cada exercício, né? Você fala no tempo, você fala de intervalo mas faltou, falo intensidade, né, mas conta as séries de cada exercício. Sim, você tem razão, foram três, mas eu vou, vou fazer os ajustes aqui. Uma outra questão devia, é com relação ao tamanho da amostra, né, é, o revisor chegou a comentar alguma coisa sobre isso, né, porque, assim, você, é, né, ouve lá a seleção dos indivíduos, né, para cada grupo, teve as perdas, mas aí no final você está é, mostrando o seu resultado. Alguns foram é, significativos, outros não, né? Mas a gente não, sim como não houve cálculo do tamanho amostral, né? A gente não pode afirmar, por exemplo, assim, que de fato essa diferença não existe, né? Porque assim, se você apresenta um cálculo do tamanho amostral, né? Nem que, assim, tudo bem. A gente não faz cálculo para todos os desfechos, né? Você avaliou você teve vários desfechos, né? Normalmente a gente faz por desfecho primário, né? E às vezes o cálculo do desfecho primário ele já é suficiente para te dar poder para avaliar também os demais desfechos. Às vezes não, né? Mas tudo também não tem problema. Assim, a gente não vai sair, a gente não sai calculando para tudo, né? Uma opção é calcular para todos os desfechos, né? Ver aquele que tem um N maior, que precisa de um N maior, e aí você acaba cobrindo o restante. Mas, normalmente, a gente tem como, como foco né, o desfecho primário. Né? Então, a gente calcula ali. Ó, então, vou ter, esse aqui é o meu desfecho principal, foi calculado para isso aqui. Né? O fato de não ter tido diferença no restante, pode ser né, que, não tenha, que meu estudo não tenha poder para observar isso. Tá? Eu não sei também se comentaram sobre isso, assim, com relação ao tamanho da amostra. É, eles... você vai responder? Eles comentaram... Mas é, foi uma perda que nós observamos também nesse grupo, nós reconhecemos como uma limitação, foi uma perda que nós também é, observamos, essa perda amostral no projeto maior do, do doutorado, mas a gente vê que essa perda é também uma característica dos próprios indivíduos. Então, a gente vê que é, é um ensaio clínico, eles já não faziam esse acompanhamento de exercício físico, eles já não faziam, por exemplo, a indicação da, do consumo proteico, que inclusive foram os nossos critérios de, de exclusão, a questão também da, do da distância entre o laboratório da realização da intervenção e a localidade de, moração, de moradia dos participantes da pesquisa, então a gente também vê isso como um como contribuir para essa perda amostral, que era distante, então nem todo mundo tinha essa condição de estar indo todo dia, então a gente foi tendo, além das perdas que foram apresentadas anteriormente, teve essas outras perdas, né, a questão da distância, e etc. Uhum. É, deixa eu complementar a resposta da Isa, então em relação ao cálculo amostral, realmente, né, a gente não acabou fazendo um cálculo amostral específico para o projeto da, da Isa, a gente acabou trabalhando, então, com o cálculo amostral do projeto maior, que era o projeto de doutorado para o desfecho da, da composição corporal. Então, assim, é, é, essa limitação de, de cálculo amostral, realmente a gente conhece isso, tanto que a gente né, deixa isso é, específico nas nossas limitações, e, mas eu só gostaria de chamar a atenção que mesmo a gente não podendo dizer né, que pode não ter sido um efeito, como você comentou, a gente acabou mesmo com uma amostra pequena, né, com a com a perda que a gente teve principalmente, na verdade, para a composição corporal, a gente não teve tanta perda. A nossa perda foi principalmente mais para os marcadores inflamatórios, que é onde eles precisavam fazer o retorno da segunda avaliação bioquímica, que aí muitas pessoas acabaram não indo mesmo. A gente, assim, é, a gente tinha os. os quem participava do projeto tinha um grupo de WhatsApp com cada um dos participantes. Então, mesmo mandando mensagem, ligando, pedindo para eles irem fazer nessa segunda coleta de sangue, mesmo assim eles acabavam não indo, né? mesmo tendo a coleta gratuita, né? esse exame de sangue fazia parte do projeto e eles acabaram não indo. Então, assim, mesmo com esse N pequeno, a gente ainda conseguiu ver, pelo menos, a diferença para a leptina, sabe? Então, isso acaba reforçando que, realmente, a gente viu um achado mesmo com o N pequeno, mas essa questão do, do cálculo do N amostral, realmente a gente reconhece isso como uma limitação do, do nosso projeto. Hum. Bom, eu vou pular algumas coisas aqui. Como eu te falei, está todo sinalizado no texto, depois, se você quiser, eu posso te mandar, tá? Sim. Bom, é, com relação à análise estatística, o né, que que acontece? É, quando, a gente tra... quando a gente tem, tem perda, o né, que é super normal, né, a gente trabalha com, com, com um ser humano, e a coisa mais difícil que tem é não ter perda no estudo. Né? Assim, quando a gente está trabalhando com o modelo animal, isso é fácil, mas trabalhar com ser humano que, é, que o negócio complica. Então, o normal é a gente ter perda. Né? Então, assim, quando a gente vai fazer a, a nova, por exemplo, de medidas repetidas, né? se a gente levar em consideração aqueles indivíduos com dados faltantes no seu banco, eles jogam todo mundo fora. Né? Então, esses indivíduos que estão com missing, né? com dados faltantes, eles, vão, eles não entram na análise. Né? Mas tem alguns modelos de, de dados de, de medidas longitudinales né, de avaliação longitudinal que elas levam em consideração esses dados faltantes, né? então assim, é, obviamente assim, estou falando coisas assim, que pode ser que vocês nem é, no, no que não foi mencionado pelos pareceristas, no final vocês vão focar vão acabar focando mesmo na, no que o, o é, no que o revisor está falando, né? mas assim só para deixar sinalizado né, que então, se, o ideal no, no primeiro momento seria trabalhar com todo mundo que foi alocado para o grupo, né? então ele terminando ou não e aí, assim, usar determinados modelos, né, para dar conta desses estados que estão faltando. E, num segundo momento, trabalhar com os completers, né, porque a sua análise acabou sendo uma análise completa, só, só aqueles que finalizaram o estudo, né? E aí, assim, tem a análise dos completers. Legal. É, então, assim, só com, com, com uma sugestão, né, assim, caso realmente né, tenha interesse, assim, olhar esses outros modelos para trabalhar com todo mundo que foi alocado para o grupo, tá? Olha, Eu quero assim... agradecer a sua sugestão, realmente eu acho que essas análises, elas são interessantes, né, apesar dos revisores não terem questionado as análises, mas eu concordo com você que a gente poderia ter algumas análises mais é, diferenciadas como você está falando, e assim é, fica aqui, né, o convite para futuras parcerias, para futuros projetos, para que a gente talvez possa trabalhar junto nesse tipo de análise mais detalhada que você está sugerindo. Ah, ótimo, Otávio. Obrigado, obrigado pelo convite. E, e só uma, mais um detalhe, assim, com relação à análise, né? Talvez, assim, que foram. É, vocês acho que excluíram também aqueles que tiveram baixa adesão, né? Eu acho que foi 70%, se não me engano, né? O ponto de corte. Talvez também fosse interessante, assim, fazer uma análise de sensibilidade, o que que seria, né? Primeiro você vai incluir todo mundo, mesmo aqueles com baixa adesão, né? E depois, assim, você vai fazer uma análise excluindo aqueles indivíduos que, que tiveram baixa adesão. Isso seria análise de sensibilidade, né? Que aí, assim, mesmo excluindo aqueles com baixa adesão, a gente vê que os resultados estão numa mesma direção, né? Se for o caso, entendeu? Então, assim, são são outras ferramentas, talvez, que a gente poderia utilizar, né? Estou tentando, assim, só dar algumas dicas, né? Que trabalho é trabalho muito bom, sabe? E assim, e também não está perdendo nada com isso, é só uma forma de, de, de acrescentar um pouquinho mais, tá? né uma ah. forma de, de explorar melhor o dado, né? Concordo totalmente com você. Sim, obrigada, professor, pelas considerações. Anotei aqui. Tá, aí deixa eu só ver, eu dar uma olhadinha no, no artigo agora, ver se... Tá. Eu, vou, eu vou finalizar assim, falando agora só uma questão assim, do que é do, do trend, tá? Agora eu vou lá para baixo, é que, que esse, esse documento que a gente tem que mandar, né, colocando as páginas do que foi feito, eu acho que você pode, você pode colocar mais coisas no seu, no seu artigo, do tipo, ó, é, em método, ele está pedindo aqui, settings and location where the data were, uh, were collected. Isso aqui você, você botou um xzinho, né mas esse é um tipo de informação que pode estar no seu artigo, Entendeu? É, por exemplo, mais embaixo da intervenção. É, quem desenvolveu a intervenção? Tá com só, um só esse setting, em qual é o item dele? Qual é o número do item? Só para anotar aqui. Ah, ele está no trend, né? O documento de do, o checklist do trend. Do o checklist. Né? Deixa eu é, só ver qual. qual é o dentro, número parte... dele. Está dentro de método, o primeiro participante, número 3. Aí tem lá, Settings and Location where the data were collected. Ah, tá. Achei. Então, Três. Eu não estou lembrando se, se isso está... Eu acho que... Eu não sei se você já colocou no seu... No seu se tá isso no artigo e você não reportou aqui. Tá? Mas se não tiver no artigo, isso aqui é um uhum. tipo de coisa que você tem. Entendeu? É, eu acho que, na verdade, é isso aqui está errado. Acho que tá no artigo e a gente acabou não colocando mesmo. Ó, quem, desenvolve, quem, quem, né, quem desenvolveu a intervenção, onde a intervenção foi desenvolvida, né, isso aqui são coisas que, que, que você tem também, você pode colocar. Uhum. Ó, atividade para aumentar é, na adesão, né, foi, mesmo que não tenha sido feito, né, isso você pode colocar, você pode colocar lá. Ou então, assim, foi enviado mensagem aos participantes, né, uhum. para que eles não faltassem as sessões. Entendeu? Então, assim, são coisas que você pode colocar lá e aqui você coloca a página. Tá, tá uhum. Se foi cegado, mais embaixo tem cegamento, né? Então, assim, não tem como os indivíduos serem cegados, né? da mesma Sim. forma que quem está desenvolvendo a intervenção também não. Mas, por uhum. exemplo, será que quem, quem analisou o dado foi cegado? Entendeu? Então, assim, uhum. isso você pode colocar. Entendeu? Você pode colocar e pode acrescentar aqui. Tá. Enfim, aí assim, o, os outros aqui depois vocês né, avaliam, ver se de fato né, vale a pena acrescentar ou não que eu imagino assim, que, né, que agora se receberam parecer também, estou trabalhando em cima disso, que dá um, dá um certo trabalhinho tá, mas assim, de forma geral, gostei muito, Isabela, participar da sua banca, eu queria te dar os parabéns, né, assim, acho que você tem não sei se é a sua intenção é seguir, fazer o doutorado, né, mas eu acho que você está num, num caminho aí tem tudo para dar certo, tá? Parabéns mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns para a Natália também, que eu sua orientadora, e o que mais eu puder fazer para contribuir, para ajudar, tá? Estou aqui. Muito obrigada, professor. Eu agradeço muito as considerações, foram de fato, acho que vão enriquecer muito o trabalho, a gente organizou tudo, nós vamos é, arrumar, e eu agradeço muito a oportunidade de te ter na banca, achei que contribuiu muito. É. Vitor, muito obrigada, suas considerações estão todas anotadas aqui, nós vamos fazer esses ajustes, é, essa parte do trends que você falou eu acho que é bastante importante também, porque às vezes acontece né, que a gente acaba passando batida em cima de algumas coisas, mas realmente deixar o trend, adaptar né, essas considerações do trend para o artigo é interessante porque a gente também trabalha com revisão sistemática, e a gente vive reclamando dos artigos da revisão sistemática quando eles não colocam no método né, aquilo que a gente precisa fazer para avaliar a qualidade de, de viés. E a gente acabou deixando algumas coisas a, a desejar aqui também. Então, acho, eu queria te agradecer pelas considerações, principalmente na parte de metodologia, que foi bastante importante. Deixar aqui também o convite para futuras colaborações de parcerias de projeto e mais uma vez agradeço a sua participação e você, por favor, depois envia é, o, o, as, suas, as suas anotações completas para a Isa para ela poder deixar ajustado na dissertação tá, tá bem? Muito obrigada tá eu que agradeço queria passar a palavra agora para a professora Angélica e agradecer mais uma vez o convite é, o aceite, né, pela, pela participação na banca, Angélica bom, estão me ouvindo? Sim. sim, sim. Bom, então primeiramente eu queria agradecer o convite. É, eu participei da sua qualificação, então é um prazer muito grande ver aqui, né, o produto. Antes era o projeto, agora você tem já seus dados. Achei o seu trabalho também muito bom, excelente, né. Você fez uma pergunta objetiva, usou os métodos adequados para responder a essa pergunta, e discutiu muito bem os seus dados. É, acho que as, as limitações do estudo, elas foram muito bem colocadas por você, muito bem discutidas anteriormente pelo professor Vitor. Eu acho que, pelo que eu pude perceber da sua escrita, da sua apresentação, você realmente conseguiria desenhar o estudo ideal, mas a gente sabe que, né, num cenário de vida real, a gente acaba tendo essas limitações mesmo, e talvez sejam até para a gente trazer né, a informação nesse cenário de vida real mesmo, como o professor anteriormente colocou, o trabalho com humanos, né, o seu período de, coletas, ele, de coleta não foi curto, foi de dois anos, e ainda assim você não conseguiu reunir um número tão grande de pessoas, né então é, é sempre difícil mesmo. Queria te dar os parabéns pela sua apresentação, acho que ela foi muito clara, muito didática, mostrou a sua maturidade em relação ao tema, em relação a, ao trabalho do resultado, então acho que você está de parabéns, você está saindo muito bem do seu mestrado, e, e eu tenho certeza que isso é fruto né, da orientação também de um conjunto de pessoas trabalhando, então parabeniza a equipe toda. Parabéns pelo artigo também, né, já voltou, agora vocês estão trabalhando aí nas considerações maiores, acho que muitas delas a gente não consegue contemplar, né, no sentido de fornecer o dado que o revisor quer, mas a gente pode discutir. E aí, nesse cenário, o que eu acho que eu vou trazer aqui para vocês são considerações menores, que talvez vocês possam incorporar o documento que vai ficar como dissertação, né, porque o artigo a gente sabe que, que é outra história, ele tem que ser mais sucinto, enfim. É, um, um dos, Eu vou seguir também a sequência né, do seu trabalho, e aí na sua revisão de literatura, um dos primeiros pontos que eu considerei, que eu acho que é até uma discussão mais filosófica do que realmente objetiva, é você chamar essas proteínas, as que têm atividade pró-inflamatória, de marcadores. Eu acho que o termo mais adequado seria mediador, né, porque eles têm um papel ativo já comprovado na fisiopatologia da obesidade, indução de resistência à insulina, e aí eu acho que quando você coloca a palavra marcador, embora ele seja também um marcador, né, eu acho que você acaba tirando um pouco esse protagonismo deles em relação à fisiopatologia. Então, a minha sugestão seria de, havendo né, essa comprovação de participação na fisiopatologia, você sempre usar o termo mediador inflamatório. Também na revisão de literatura, como você se propôs a discutir o papel do músculo esquelético é, na resposta inflamatória, eu acho que faltaram outras miocinas, né? Você colocou só a interleucina 6... E hoje se sabe que o músculo ele secreta várias outras proteínas em resposta ao exercício, e muitas delas já têm, pelo menos em estudos pré-clínicos, já têm um papel comprovado na melhora da resposta inflamatória. Então acho que aquele seu esqueminha talvez se beneficiasse dessas informações. É claro que isso não vai para o artigo, né? mas como a sua dissertação ela vai ser consultada por quem vai vir depois de você para continuar os projetos, então, eu, eu acho que é interessante você expandir um pouquinho o papel do músculo, né? Nessa comunicação intertecidual. Lá nos no seus resultados, métodos, um aspecto de que eu senti falta foi uma caracterização na, da amostra no sentido de, do, do perfil metabólico. Então, não sei se você tem esses dados... Embora você tenha colocado aqui que o critério de exclusão fosse diabetes, né? Esses indivíduos, eles eram todos normais em relação à tolerância à glicose, tipo pré-diabético, como é que era a insulinemia, a gente já avaliar assim, qual era o estado metabólico desses pacientes, até porque, como você bem colocou, né? Provavelmente, quanto mais o indivíduo tem alteração, mais ele vai responder à intervenção, como foi o caso dos indivíduos que tinham uma área de gordura visceral maior. Então, a gente, seria interessante conhecer o perfil dos pacientes que você incluiu, não apenas em relação às características antropométricas, que foi o que você colocou. E até isso me chamou a atenção, né? Porque o IMC médio deles, como você bem destacou na, no texto na apresentação, era compatível com sobrepeso. Então, não eram indivíduos em que a gente esperasse um grau tão acentuado de inflamação quanto nos indivíduos obesos, né? Talvez até seja uma das explicações para você não ter visto um efeito tão acentuado nos marcadores inflamatórios, ou seja, eles não estavam, entre aspas, inflamados de ponto de partida, necessariamente. E aí eu acho que, nesse sentido, você apresentar outras características metabólicas ajudaria a gente a conhecer melhor o, o perfil de pacientes. Não sei se isso é possível, né, porque o recrutamento talvez não dê a vocês o acesso ao prontuário desses pacientes, mas eu acho que é uma informação interessante para a gente conhecer. Outra informação que eu entendi é, que vocês... Vezes... Ah, pode falar. Só, desculpa. Isa, você vai responder sobre o perfil metabólico? Eu anotei aqui. É, a gente não tem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as considerações que a senhora fez até agora. A professora Angélica realmente são são muito importantes mesmo em relação ao estado metabólico nós não temos não tivemos acesso aos prontuários desses indivíduos no, no no recrutamento e as informações que nós tivemos principalmente na questão do questionário que nós pegamos a questão do menor peso obtido ele foi autorrelatado por eles e nós tivemos alguns algumas, algumas análises do perfil bioquímico também mas que não contemplavam essa questão da, de, alguns, de alguns fatores do estado metabólico deles. É, e na a... verdade, desculpa, Angélica, na verdade eu preciso corrigir a Isa, porque é o seguinte, é. É, a avaliação metabólica, ela faz parte, na verdade, da publicação do artigo do Fernando de doutorado. Então, no artigo do Fernando, foi feita toda a avaliação bioquímica entre glicose, Roma, perfil lipídico, se eu não me engano, acho que albumina, creatinina, né? Então, assim, esses dados, eles fazem parte do artigo do Fernando. E o que, que a gente viu, na verdade, no artigo do Fernando? Realmente, esses pacientes, eles não apresentavam... É, assim, uma inflamação maior, ou seja, eles não apresentavam um perfil metabólico mais, assim, a glicemia estava adequado o roma estava adequado, o perfil lipídico, claro, alguns tinham um pouquinho acima de colesterol ou de triglicerídeos, mas, em média, eles não tinham esse perfil metabólico alterado, justamente porque a gente pegou pacientes também que não tinham, né? É, a gente queria pacientes com obesidade, mas sem doenças crônicas associadas. É, então, ele, esse dado bioquímico, ele acabou não entrando no nosso, no nosso projeto especificamente, mas a gente tem esse dado pelo projeto do Fernando. E o que chama atenção, na verdade, né, o, que, o que o artigo da Isa reforça, é que mesmo esses pacientes não tendo né, uma alteração metabólica, uma síndrome metabólica, a gente conseguiu ver o efeito do, do exercício no sentido de conseguir reduzir um pouco a leptina, que a gente sabe que é um marcador pró-inflamatório, e quando a gente avaliou especificamente o grupo RTP, a PCR também a gente conseguiu associar uma redução da PCR com quem tinha uma maior área de gordura visceral. Então, nesse ponto, o que a gente quer chamar a atenção é que, assim, o exercício pode ainda... Assim, a gente tinha pacientes com uma, com bom perfil metabólico, mas a gente, o exercício ainda consegue melhorar isso. A gente conseguiu mostrar que nesse perfil de pacientes, a gente ainda pode ter uma redução de leptina, uma redução de PCR, o que de maneira geral pode contribuir para a qualidade de vida desses, desses pacientes, se a gente considerar que quase metade deles apresentou reganho de peso. Uhum e talvez uhum. o, o resultado assim que chame mais a atenção seja a massa muscular esquelética né então Isso. eu acho que, que assim ainda que eles não tivessem ponto de partida o resultado uhum. interessante é, apesar da gente não ter tido um ganho de massa magra tão significativo assim, a gente teve acho que um quilo e pouquinho de ganho de massa magra, mas mesmo assim, esse um quilo a mais a gente conseguiu ver uma redução de leptina. Então assim, é aquilo que a gente tenta chamar a atenção, né? É, é, a é, é assim, são práticas saudáveis para se manter esse indivíduo de uma maneira mais saudável. Uhum vocês comentaram, ela foi autorreferida. Uma que eu daria para vocês era de incluir alguma referência que, né, de estudo que tenha avaliado a dessa informação. Vocês vão encontrar, mas eu acho que reforçaria, né, o, o fato de ter sido um método adequado para essas coisas de Desculpa, Angélica, que tá cortando um pouquinho ah, tá sua fala, qual é o parâmetro que você disse, foi autorreferido? É, o peso, né, o peso corporal, uhum. até para vocês calcularem o excesso de peso perdido, avaliar reganho, então uma uhum. sugestão que eu daria é de vocês incluírem a referência de um estudo que indicasse que essa forma de coletar dado de peso é precisa, ela reflete a realidade. O peso antes, né? O peso anterior à cirurgia, é, você tá falando, né? É, é, é qual, né? assim, ele, eles também informaram para vocês o menor peso que eles apresentaram Isso. no pós-operatório. Então, assim, a medida de peso, de uma forma geral, ela é confiável quando ela é autorreferida uhum, pelos tá, pacientes okay. obesos? Então, acho que valeria acrescentar uma, uma citação que mostrasse que sim, né? Porque existem uhum. esses, esses trabalhos. Até porque vocês não, não tiveram acesso ao prontuário, né? Mais uma vez. Então, uhum. essa informação ela poderia ser questionada. Tá. Outro ponto que eu fiquei aqui me perguntando é qual foi o tempo que vocês deram entre a sessão de exercício e a coleta de sangue? A última coleta de sangue. Nós temos um, te um intervalo de entre 48 horas e uma semana após a última sessão do ah, treinamento desse tipo. Porque eu, eu me fiz essa pergunta por conta da interleucina 6, né? Que a gente sabe que ela de origem tecido adiposo, ela é um, marca, um mediador pró-inflamatório e do músculo não. E Sim. aí eu até fiquei me perguntando, será que vocês não encontraram nada também? Porque a gente tem várias fontes de interleucina 6... Talvez fosse uma informação que valesse a pena ser discutida, né? Assim, a interleucina 6, ela é um mediador inflamatório, mas ela é um bom marcador quando você tá avaliando exercício, marcador uhum. de processo inflamatório. Uhum. Então, valeria a pena discutir a cinética dela depois de uma sessão de exercício, o percentual de contribuição do músculo, do tecido adiposo, para você interpretar o dado que você tá coletando, né? Uhum. E ah. é, o ideal é que a gente gostaria que eles fizessem em até 48 horas, né? Justamente uhum. para a gente aproveitar o efeito do exercício. Mas assim. Como é, você sabe, a né? a logística nem sempre acontece assim, e assim, por mais que a gente passasse todas as orientações, explicasse, pedisse, né? a gente é, dependia é. deles uhum. fazerem essa segunda análise. Mas eu concordo com você, talvez se a gente tivesse tido né, uma análise global de todo mundo após o um, um, um menor período de tempo após a finalização do exercício, talvez a gente conseguisse ter alguma resposta um pouco melhor dentro da docina 6 mesmo. É um outro aspecto que eu acho que valeria a pena revisar é em relação aos dados da PCR, porque vocês colocaram aqui como unidade de medidas miligrama por decilitro. Esse exame, pelo que eu entendi, ele foi feito no SABE, né? Foi. Então, ele por litro e um resultado entre parênteses em miligrama por decilitro. Em miligrama por decilitro, o valor acima de um miligrama por decilitro é considerado como indicativo de alto risco cardiovascular. Uhum. Então eu fiquei perguntando, será que o que vocês escreveram é realmente miligramas por decilitro ou é miligramas por litro? Isa, como é que vinha no laudo do SEIB? A gente usou o que o laudo do SEIB entregava para a gente. Oi, eu tô vendo é. aqui o resultado nessa parte. Confere, Eu acho que por favor. vocês podem uhum. até... Atenção, é, precisa porque... conferir, não, com certeza, precisa, é. né, conferir. Sim, é. É, agora, eu acho que vai ser um pouquinho difícil de eu achar o laudo. Sim, aqui. não, é só para uhum. vocês Mas... darem uma revisada, porque me chamou a atenção, por, porque por essa unidade, todos seriam considerados como de muito alto risco. Então, eles uhum. colocam assim, o baixo risco seria menor que 0,1, que equivaleria a 1 miligrama por litro, né? 0,1 miligrama por decilitro. Então, eu não sei se foi só uma questão de, de grafia mesmo da, da unidade. Porque não me pareceram tão inflamados assim, para uhum. pensar numa PCR ultrassensível tão elevada, né? Tá, a gente vai, a gente vai conferir. Obrigada, Angélica. Uhum. E aí, em relação a, até a proteína ser reativa, esses dados de gordura visceral eles são os dados pré-exercício, certo? Esses dados que vocês usaram para dividir a, a amostra em dois grupos, acima da mediana, abaixo da mediana. Responde, Isa. Eu acho que nós, nós usamos o delta. Ah, não, o delta? foi o dado. Não, o delta não, não foi, o de... foi o dado pós. Foi após, após o exercício, é isso, a mediana após. do grupo após o exercício, e aí foi dividido então esses pacientes pela mediana, e o que a gente avaliou sobre delta, na verdade, foi a variação da, da PCR. Da PCR, aham. Uhum. Eu, eu fiquei pensando se não valeria a pena vocês avaliarem com o pré também, ou seja, aquele indivíduo que começa o exercício com mais gordura visceral, ele tem perspectiva de responder melhor? É, a gente avaliou, não, não teve resultado. Não teve, não? Não, a gente, a gente avaliou todos os marcadores antes e depois do exercício e a gente uhum. só viu o resultado para PCR uhum. depois do exercício, depois que a é apresentada está é, apresentada. E até a gente vê pela, pelo formato do gráfico, né, que a variação foi grande, uhum, né? A gente foi. Vê, foi, foi aquele vocês têm a mediana, não é? e intervalos, né? Uhum. A variação é grande mesmo porque a gente tem um n pequeno, muito né? Pequeno, Aí acabou exatamente. ficando muito grande a variação. O que eu fiquei pensando foi se você, se não valeria a pena, em vez de vocês apresentarem assim como delta PCR, vocês terem um grupo abaixo da mediana, acima da mediana e como cada indivíduo variou. Já que o número é pequeno, em vez de vocês terem esse agrupamento de dados, vocês separaram... variação individual. É, a variação individual. Então, uhum. esse indivíduo foi daqui para cá, esse foi daqui uhum. para cá. Eu acho que daria para o leitor uma noção melhor, assim, do que, que aconteceu. E a gente uhum. vê que em humanos, quando a amostra é limitada, até pela natureza da análise, a, a gente vê essa forma de apresentação uhum. dos dados, né? Então, às vezes, vale mais, é mais informativo você falar, olha, a maioria diminuiu, isso foi significativo, do que você uhum. ter ali todo mundo junto. Entendi, é, isso daí a gente precisa refazer, refazer não, né? a gente precisa analisar nesse, nesse, nessa lógica de raciocínio é. que você está sugerindo. Eu acho que a, a análise estatística não vai mudar, porque ela está comparando as medidas uhum. de tendência central, dispersão, mas a, o, o leitor olhar o dado, quando ele vê aquela variação tão grande, eu uhum. mesmo me confundi, eu pensei, será que do ponto de vista clínico isso é relevante? Né? Você uhum. tem uma variação assim tão grande, mostrou a significância estatística com N tão pequeno, mas de repente você olhar para todo mundo individualmente, né? todo uhum. mundo aumentou de um lado, do lado que tinha maior, é menor área de gordura uhum. visceral e todo mundo diminuiu no que tinha maior. Faz mais sentido, né, do ponto de vista de interpretação do dado, do que a gente ver só o gráfico com essas medidas resumidas, né? Tá ah, joia. Obrigada, a gente. Vamos ver se a gente faz essa, essa nova releitura da informação. E uma última consideração mais na discussão, que eu acho que vocês poderiam acrescentar, até para dar força né, para a explicação de vocês, para o fato de a leptina ter diminuído, mesmo sem ter havido uma diminuição da massa adiposa, é vocês trazerem os dados de estudos pré-clínicos, mostrando o músculo na sensibilidade à leptina. Então, assim, tem, já vi alguns estudos em modelos animais mostrando que a, os próprios secretados pelo músculo em resposta ao exercício, eles teriam um efeito na sinalização da leptina, independentemente da massa de tecido adiposo. Então, poderia reforçar aí a, a explicação de vocês, né? A gente não viu redução da massa adiposa, mas ainda assim uma diminuição da leptinemia, que pode simplesmente significar uma melhora da sensibilidade a esse hormônio. É verdade, professora. É uma boa... uhum. Apesar do estudo ser em humanos, né? Eu acho que quando a gente não tem o dado em humano, a gente traz aí do camundongo, que às uhum. vezes convence, né? Sim. Não. acho que é uma boa contribuição é... mesmo. Mas, assim, era basicamente isso, né? Eu acho que o, o trabalho de você está pronto. É, eu, eu imagino que muitas das, das considerações de visores tenham sido de aspectos que a gente não consegue contemplar por conta da, da logística, né? E eu queria finalizar aqui, mais uma vez, agradecendo o convite e dando os parabéns para toda a equipe, principalmente para a Isabela e para a Natália. Obrigada, professora. Angélica, obrigada, queria já te agradecer, né, desde a qualificação da Isa, você já participou, então suas contribuições são sempre é, muito interessantes, é, quero te agradecer essas, essas duas sugestões principais, né, dessa análise da variação individual, que eu acho bastante interessante, e a questão da justificativa, né, pelo músculo também, da sensibilidade à insulina. Na verdade, nenhum revisor chegou a questionar isso, mas um dos revisores sugeriu que a gente fizesse uma assim, uma, uma simplificação dessa parte de mecanismo de ação na, na discussão do artigo, e aí lá eu acho que a gente consegue inserir essa sua sugestão é, do músculo, né, para conseguir corroborar um pouquinho essa parte da, da gente não ter visto, né, a redução da, da massa gorda. Então, te agradeço mais uma vez a participação na banca e as suas contribuições, muito obrigada. E agora para finalizar, Caio, você tinha me falado que tinha algumas considerações. Se você puder né, falar assim rapidinho para a gente poder fazer os encaminhamentos. Perfeito. Só... Então, primeiramente, gostaria de agradecer. Eu acho que tá bom? Você conseguiu aumentar um pouquinho? Vamos falar mais perto do microfone. É, vou falar um pouco mais alto. Então, primeiramente, gostaria de agradecer à professora Natália pelo convite. Natalia é uma parceira aqui no nosso, nosso departamento. Parabenizar a Isabela pela brilhante apresentação. A apresentação foi muito fluida, né? os slides bem montados, a fala da Isabela é boa. Então para a gente, a gente leva até né? um diasinhos né? para a gente reavivar a memória aí, em relação ao seu trabalho. Eu tenho algumas breves pequenas considerações. Deixa eu só pegar aqui. Na parte você bem pontual, bem específico, tá? Na parte da amostra que aí é um professor questionou em relação a isso também e a resposta foi que esse trabalho, né, como você bem escreveu, ele é derivado do trabalho do do Fernando. Mas do doutorado Fernando a amostra foi calculada, Isabela, isso foi calculado, foi calculado por base em qual variável? Como é que isso foi feito? Porque eu acho que na sua dissertação, nos métodos do seu trabalho mesmo, eu acho que vale a pena você, como é que seja, né? É um trabalho em conjunto, né? Então eu acho que vale a pena você esclarecer isso para gente como que isso foi feito, se foi feito, como foi feito. Como é que foi? Professor, tenho anotado aqui, peraí. foi feito em parceria com o Estatístico, né, o professor Eduardo Nacano, do Departamento de Estatística, e vou te confessar que eu não tenho anotado fácil aqui com essa metodologia, porque eu não foquei nisso como é derivado do dele, eu não, não me atentei a isso, eu peço desculpas, mas eu agradeço e eu vou... Vou verificar essa informação. É, acrescento, eu não sei se isso cabe, Natália, para o paper, né, porque já tem essa, essa limitação do dropout que foi alto, até revisão um paper semana passada que, por questões pandêmicas, foi assim, né, o grupo calculou um N, X, não alcançou esse N, e mesmo assim, o editorial foi... É, ficou comovida, né, pela situação, e a gente foi favorável à publicação. Mas, então, assim, para o paper mais delicado, né? É, colocar, os, parece que os revisores não questionaram em relação a isso. Mas para o documento que vai ficar na biblioteca, né? como se o trabalho é derivado, de um trabalho maior, eu acredito Entendi. que vale a pena você incluir essa informação para poder amarrar direitinho né, a história dos trabalhos, tá? Pode deixar. vou incluir. Aqui, ó. No protocolo do treinamento resistido. Eu faço interface da construção esportiva aqui no nosso departamento. né? E a gente, nutricionista, é, tem pela graduação mesmo, né, um déficit de conhecimento em relação aos protocolos é, da área do esporte. E vice-versa, né, o pessoal da área do esporte tem dificuldade em relação aos protocolos da alimentação, e por isso que essa, é, esse casamento né, da nutrição com educação física é importante. Então, aqui na, na parte do 4.3, os protocolo do treinamento resistido, né, você indica, inclusive o professor comentou isso, né, é, que eles não modificarem a rotina habitual. E aí, perfeito, né? Mas, o, e como está for, é, finalizando, da né, Natália, a formação da Isabela, eu acho que para sua formação é importante, Isabela, ter noção que essas variáveis, elas devem ser controladas em um estudo experimental, né da mesma forma que você é, é, coletou dados em relação à alimentação no pré e no pós, para avaliar se houve diferença em relação à alimentação, em relação ao consumo alimentar, porque isso poderia ser o risco de é, bem como você apresenta a sua apresentou em relação à proteína, fazer é, esse acompanhamento, né? Tem o IPAC, por exemplo, né? Que é um do, dos questionários mais famosos em relação a isso. Poderia aplicar a metodologia dos METs também, para avaliar. É um o nível de atividade que dos pelos sujeitos. Por quê? Porque é, a resposta que você obteve, né? De melhora da composição corporal, aí os professores aí, da que podem é, me corretir, me ajudar em relação a isso, ela... ela tem o risco de viés né, associado a uma possível variabilidade do nível de atividade dos sujeitos do qual você orientou e não acompanhou. Entendeu? Meu, vou olhar para cá, né? Tem duas, duas telas aqui. Entendeu meu ponto? Isso Sim. é muito importante. Então, assim, isso passou desapercebido no seu texto, então eu trouxe aqui mais é como um aprendizado mesmo. né? Essa, essa duplinha nutrição-esporte a gente tem que utilizar né, as estratégias da educação física para poder avaliar, porque, assim, entre aspas, né, é um questionário, mas seria mais um questionário, né, Natália, aquele monte de coisa, né, mais um questionário, mas é uma variável de controle importante, né, visto que a variável do, do seu recorte, do seu estudo, né, a variável principal é composição corporal e marcadores de inflamação, ou mediadores, mediadoras né, de inflamação. Então, seria interessante que você tivesse feito essa avaliação do nível de atividade física para você se assegurar que não houve diferenças em relação a essa variável e que esse risco de viés seria minorado para o seu trabalho especificamente. Entendeu? Isa, responde sobre o IPAC do projeto do Fernando? Ah, é, então tem pois... <risos> Tem. Na verdade, nós aplicamos, foi o IPAC mesmo, mas nós, pela aplicação... É esse, pela... Dado, esse dado, cai não entrou no nosso estudo, mas ele está no, no artigo do Fernando. E a gente fez a avaliação do IPAC e eles não tiveram, então, diferença, né? Antes e depois. Que é uma forma de controlar a, essa, essa, essa variável que você estava falando. É, porque aí, talvez na hora de fazer os recortes, né? acaba que para evitar que tenha duplicação de informação, né, Natália? Aí fica um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Uhum. É, então, mas é o que acaba acontecendo com os projetos guarda-chuva, é. né? Mas assim, eu acho que como a gente citou que a gente fez o consumo, né, para avaliar a questão do consumo proteico, eu acho que a Isa pode colocar também que o projeto, né, os guarda-chuva, o projeto geral foi também foi avaliado pelo IPAC que também não teve diferença na atividade. Inclusive, nos seus resultados, né, você pode apresentar e, e citar, né, que isso está publicado, do Fernando, está é publicado, tá. já cita, né, que não uhum. é a situação. gente referencia o artigo do Fernando como protocolo geral do estudo, né, não todos isso, os é. resultados, justamente para evitar essa duplicidade de publicação. Perfeito. Em relação à avaliação de consumo, o item 4.8, eu senti falta de uma melhor descrição, Isabela. Você coloca né, que a avaliação foi feita pelo método 5 steps, né, dois dias de, de coleta, mas você não especifica qual o programa que você utilizou, qual era o banco de dados, como é que foi feita a conversão das unidades de medida caseira para gramas, é, como que você finalizou. Você colocou só a primeira metadinha, né, você não colocou a segunda metade dessa parte da de consumo para você completar, tá bom? Tá bem, professor. Tá, ok. O, o NDSR, o, o programa, é, já... o laboratório, eu vou acrescentar é. aqui, sim. É, sim, imagino. precisa, Isa, tem que detalhar melhor essa parte do consumo, você tem razão. De forma geral, dos métodos, Isa, eu vou pedir para você abrir os dois arquivos, assim, o do paper e o dos métodos da dissertação, para você comparar informações. Tem informação que está em um e não está no outro. Eu peguei aqui agora rapidinho. Aquela parte de, da adesão de 70% você colocou no paper, mas não colocou nos métodos. Tem algumas quatro ou cinco informações que tá em um e não tá no outro. Então, só para você alinhar direitinho. Eu sei que no paper, às vezes, não enxuga mais, né? Para ficar mais conciso, mais direto. Mas só para você alinhar, faz uma revisão um pente fino, para você alinhar essas informações para ficar direitinho, não dar nenhuma desconsonância. Tá? tá ah, bem, professor, se eu tenho razão, eu vou vou arrumar aqui, sim, eu anotei já. Em relação aos métodos estatísticos, quem foi que rodou a análise? Foi o Fernando, segundo as orientações do professor Eduardo Nakano. Você você entende um pouco? Você, você chegou a mexer com essa parte da estatística? Sim, eu acompanhei, acompanhei com o Fernando. Tá, porque assim, eu até coloquei no texto aqui, né, para você descrever melhor, que você fala assim... É, conforme apropriado, foi utilizado o é, teste T, a versão não paramétrica, só que você não fala para quais variáveis que isso foi aplicado. Né? Eu acredito que isso foi aplicado para as variáveis de baseline, na comparação ali, ou do, dos indivíduos que foram descontinuados, né? aquela avaliação que você fez. Uhum. Depois você coloca que a interação é, tempo e grupo foi analisada pela nova de duas dias com medidas repetidas, só que você não apresenta qual é o teste pós-hoc, né? ou seja quando dá significância estatística pelo teste F da ANOVA a gente aplica um pós hoc e aí ficou faltando né não sei se você utilizou Bonferroni ou utilizou algum outro pós hoc então para você é, acrescentar as informações e dizer também né que o, é, a interação o grupo o tratamento foi aplicada para avaliar né o efeito da intervenção ao longo do tempo na comparação entre grupos é até complexo né porque tem dois tempos e dois grupos, né? Uhum. Poderia fazer uma nova 2x2, dois dois, uma nova vista, né? Dependendo aí do, do, da, da indicação do estatístico. Ok. Aí, é, só complementando aqui, cara. na verdade a gente não... A orientação que a gente tinha não foi fazer o pós-rock porque a gente tinha só dois grupos, né? Então a gente não queria ver, não tinha como ver qual o grupo porque a gente só tinha dois grupos. Então essa, por isso a orientação da gente usar só a nova de duas vias. É verdade, Sim, tá aí, já, é um outro, já é um contra o outro, né? É, porque a gente só tem dois é grupos, então não justifica ter o pós-rock aqui. Na verdade, o pós-rock foi aplicado para o artigo do Fernando, porque o dele tinha quatro grupos. Eu fiquei na dúvida aqui, para a área da gordura visceral e marcadores inflamatórios, você coloca que foi feito é, o teste T, né, ou, ou o não paramétrico, para a avaliação dos deltas. E aí a minha dúvida foi por que, que foi aplicada a avaliação dos deltas e não a novas metodologias de medidas repetidas, que, a princípio, é uma metodologia mais robusta para esse tipo de avaliação. Espera aí, só me fala onde está isso, Caio? Eu vou pegar aqui no paper. No paper. Você está falando do paper ou da dissertação? É, no, assim, na, na dissertação não fala que foi a avaliação dos deltas, mas não, nos resultados está a entender. Aí no paper, assim, né, o, a área de gordura visceral, mercadoras de inflamatórios é, foram avaliados em relação ao delta pelo teste de Manuí. E eu Pera tenho aí. dúvidas. Desculpa, é, onde que você está lendo? Você está no artigo ou você está na, na dissertação? Artigo, artigo, parte estatística, ali na, na última, na penúltima sentença. Página 47, onde fala de análise dos deltas. Não, é, a análise da nova de duas, vias, de duas vias foi feita pelo Delta. Não, mas aí... É que eu não, eu não achei ainda. Peraí, deixa eu chegar aqui, mano. Né, não cheguei lá ainda. Tá lá, tio, way mix, a nova, multiplic, measure, para trabalhar a interação. Aí tu falou da correlação e depois vem para a área da gordura do cerado, não sei como é a tradução desse termo. E Delta... Tá, cheguei. É... Hum e dentro da inflamação, foi utilizado o menu whitney É porque o, esse tio a nova aqui em cima, é a análise que foi feita, né, os mar, tanto para os marcadores antropométricos, quanto para os marcadores inflamatórios. Na parte de baixo, né, a gente deixou é, esse delta aqui, na verdade, porque a gente fez a análise do delta dos marcadores só inflamatórios aqui em relação... A área de gordura visceral. Então, tá vendo como precisa esclarecer um pouquinho, Isabela? Qual análise foi feita para qual marcador, para quais? Para a gente conseguir Sim. entender. Mas Mas, então, Natália, porque pelo que você falou, parece que os marcadores inflamatórios foram avaliados tanto pela, pela nova de duas vias RM, quanto a análise do Delta pelo teste T não pareado, né? Pelo menino mas a nova é uma metodologia mais robusta para fazer isso. Né? Tem até alguns artigos comparando, né, é, ancova, a nova, TUERM e o Delta. E o Delta é o mais frágil. Então, se vocês aplicaram uma metodologia superior, é, eu digo, inclusive, retirar né, essa análise. Não, mas é porque é assim. Ó, eu não sei. Acho que talvez ficou confuso. É porque assim. A gente tem uma primeira análise que é a nova, que é a de duas vias, que avalia o tempo e a atividade física em todos os parâmetros avaliados de composição corporal e de inflamação, ok? Essa é a tabela 2, eu acho, se eu não me engano, no artigo da Isa, tá? Então, essa, essa foi o primeiro teste estatístico. A gente viu se a partir do exercício e do tempo, a gente conseguiu ver diferença nesses marcadores, tá bem? Isso é uma análise. A outra análise que foi feita pelo Menuit, na verdade, a gente avaliou só o grupo exercício, entendeu? E aí a gente pegou esse grupo exercício, viu a mediana do, do, da área de gordura visceral, e a, e a diferença dessa quem estava abaixo ou acima da mediana, a gente viu então se tinha variação, na, na resposta inflamatória para os marcadores. E aí, só para essa, essa segunda análise só foi feita pelo Menu Whitney. A primeira análise é toda feita por a nova. Então tem que é, especificar melhor isso no, nos métodos estatísticos, porque não dá para não dá para entender uhum. que, que é dessa forma direitinho, entendeu? Agora eu entendi, tá. é aquele gráfico, né? É, porque, porque tô... assim ó, a nova é a análise da tabela 2 e o menu Whitney é a análise da figura 2. 2 isso. tá é, é, você colocou né, que o teste o teste que foi aplicado na tabela 2. Às vezes vale é a pena até colocar no rodapé da figura 2 o teste também, só para é, esclarecer. Beleza, só para andar rapidinho aqui, é, na tabela 1, na tabela de consumo, você fez a avaliação é, entre os grupos no momento pré. E no momento pós de forma separada, né? mas o indicado para esse tipo de avaliação é justamente fazer a nova de duas vias, é, como medidas repetidas, porque é uma análise integrada. Aí eu peguei, por exemplo, é, a caloria, né? Enquanto o controle no baseline tava com 1.618, no final ele tava com 1.582. Enquanto o controle reduziu o consumo de caloria, vou aqui em mais ou menos 30, 40 calorias, quilocalorias, o grupo treinamento resistido aumentou o consumo em 130 quilocalorias. Entende? Um foi para um lado, enquanto o outro foi para outro lado. Então, da forma que você apresenta aqui em análises é, destacadas ao tempo, baseline, e é, ao final do protocolo, você não consegue visualizar, de fato, se há diferença entre os grupos no tempo final em comparação ao tempo inicial de cada um deles. Entendeu? Por isso que a nova de duas vias, na né? a ou para esse modelo que uma nova mídia, então a nova 2 por 2 ela é mais indicada do que fazer as análises é, apenas é, por teste T. Eu, eu sugiro conversar com o estatístico, Natália, só para uhum. avaliar isso porque tá, é a, a gente reventa então, uhum. a análise. Eu acho que era isso. Na, na discussão, Isabela, eu senti falta é, das referências específicas sobre treinamento resistido em grupos bariátricos e composição corporal. Então, assim, eu rapidamente fiz uma busca. É, e marcadores inflamatórios também, né? Fiz uma busca e eu achei, assim, a princípio, cinco artigos, até deixei aqui no documento que eu vou te mandar, eu achei cinco artigos que fizeram algo similar ao que você fez, só que você não cita esses trabalhos, né? E isso talvez pode ser uma forma de você contextualizar, né? Colocar melhor é, o seu trabalho dentro da literatura. Então, eu faço uma, uma indicação também de você é, talvez melhorar um pouquinho a o referenciamento da literatura específica do seu, seu peito. Deixa eu ver o mais tem. Depois você envia os artigos, tá, Caia? Porque a é. gente tinha feito uma última, uma última busca, né, na hora que estava fechando o artigo da Isa, então não sei te dizer por que esses não entraram, mas manda para a gente dar uma olhada e ver o método, né, para a gente poder ver se eles cabem na discussão. Isa, é, já falei Isa, vou né? repetir a Natália. Isabela, me fala aqui, qual foi a forma que você elaborou, que você estruturou a sua discussão? Por encadeamento das ideias, como é que você formulou isso? Ah, a gente tentou, num primeiro momento, apresentar o resultado de uma maneira geral, mais significativa, significativa não é a palavra, de uma maneira mais objetiva, e depois a gente foi acompanhando o raciocínio do artigo mesmo, em relação à obesidade, aos mediadores, aí depois o treinamento físico, focando mais na leptina, que foi o qual nós encontramos o resultado. Qual é a variável principal de interesse do seu estudo? É o perfil inflamatório. Essa, essa é a variável mais forte. Na verdade, são as é duas, como, né? É, é a composição corporal... corporal e a resposta inflamatória. O, na verdade, a estrutura da discussão, a gente primeiro trabalha a questão do efeito da cirurgia bariátrica nos pacientes, então a gente discute um pouquinho né o efeito da cirurgia bariátrica, depois a gente entra na composição corporal, e resposta inflamatória, e depois a gente mostra o efeito do exercício na composição corporal inflamatória. Essa é a linha de raciocínio da discussão. Eu, eu indicaria é, uma, outra, uma outra estética, na verdade, baseada inclusive, nos resultados que eu anotei aqui, eu vou deixar, e tá aqui no documento. Então, primeiro parágrafo, você faz a apresentação geral dos resultados principais, né que é uma tendência hoje, e aí, da forma que você apresentou, eu senti um pouco de de continuidade entre os parágrafos, entendeu? Ficou muito isso que você falou mesmo, né? um parágrafo de tal coisa, aí você fala aquele, aí o um outro parágrafo você vê um outro tópico, você fala aquele, e você vai de forma mais destacada né? a discussão do, do seu paper, sem dar tanta fluidez, e sem valorizar tanto os resultados mais interessantes, né? que habitualmente a gente é, inclusive faz o ordenamento da discussão, né, apresentando primeiro os resultados mais importantes, né, depois os resultados, digamos, menos importantes ou não significativos, e aí lá no final a limitação tudo mais da forma que você apresentou. Né, então, eu indicaria uma... Eu coloquei aqui para vocês, vai ver depois, uma outra forma. Né, começar, preparar com o principal, depois discutir o efeito do treinamento resistido na composição corporal, porque esse é o resultado principal né, que você obteve. Depois, né, fazer o um link de como o treinamento resistido Melhorando a composição corporal, pode afetar ou não os níveis de leptina? E aí, né? É, na, na verdade, não afetou no seu caso, porque não houve redução da gordura corporal. Então, aí você amarra entendeu? a composição corporal na leptina, aí você vai para os outros fatores, você consegue ir fazendo uma descrição mais bem encadeada. E aí eu fiz a indicação no um texto aqui para você. Tá bom? Tá é joia. É isso, Natália, o resto anotadinho aqui. E qualquer coisa você fala comigo, beleza? Tá joia, Caio. Obrigada pelas suas considerações. É, então, agora, para a gente dar continuidade, Abrantes, você pode fazer, por favor, convidar eu e os professores da banca para a gente discutir? É, eu e os professores da banca, por favor, entrem na salinha que está aparecendo para vocês. Gente, obrigada por estarem assistindo e pela força. Todo mundo que está aqui tem um papel muito importante, os que não puderam estar também. Tem um papel muito importante na minha formação e eu estou muito feliz por poder contar com vocês, e vocês estarem é, presenciando esse momento aqui comigo. Estou muito feliz mesmo. As professoras, a professora Eliane, maravilhosa, Kenia, muito querida. Renato, obrigada por assistir, Renato. Renato está longe no Rio, obrigada pelo apoio também. O pessoal do Pensa, o Donero aqui também. Muito obrigada. Agora vamos ver, né, gente? Espero que, que deu certo. Isa, tá escutando? Tô. Eu gostaria Gabi. de parabenizar pela sua apresentação. Você foi maravilhosa. Parabéns por mais essa etapa que foi concluída com muito sucesso. Eu sei o quanto você batalhou. Desde antes da coleta, você tá aí na peleja. Então, parabéns aí. Você merece todo o sucesso do mundo. Tá bom? Obrigada, um Gabi. Beijo. Obrigada. O seu tá chegando também. Vai ser. Maior sucesso. E a Amém. gente está junto. é parceira de sempre. Amém. Beijo. Beijos. Professora Vivian, e aqui também. preciso sair. Muito querida também, gente. Estou muito feliz com vocês aqui comigo. As minhas amigas, a minha família. E apesar da pandemia ter... A gente está apresentando online... Eu acho que, se a gente olhar para o outro lado, né? tem gente aqui que talvez não pudesse participar se coisas presencial e está conseguindo participar agora, pessoal de longe. Então, eu estou muito feliz mesmo. Acho que a gente pode ver as coisas boas. um lado positivo. Oi, Isa. Tudo bem, meu irmão? Oi, Flavinho. Essa espera agora daquele nervoso, né? Tá. A apresentação foi muito boa, estava sabendo bastante, foi bem segura. A banca, né, fizeram alguns questionamentos, mas só para engrandecer o trabalho. Claro. Então, não teve nada específico tão difícil, então vai dar tudo certo. Estamos aqui juntos. Obrigada, tá Flavinho. Obrigada. Estou voltando. Oi, voltamos. Oi. Só esperar todo mundo chegar aqui, Angélica, Caio está aí também. Caio chegou. Pronto, chegou. Bom, Isa, então, é, é com muita alegria que eu falo para você que a banca, então, aprovou a sua dissertação de mestrado, é, parabéns pelo seu trabalho, e agora queria te agradecer desde o início, né? A Isa é uma companheira de muito tempo, desde os ambulatórios, graduação, PIBIC, trabalhando com a gente, com o nosso grupo do Pensa. Queria reforçar aqui seu comprometimento, sua, sua dedicação, não só com o projeto, com todas as pessoas da equipe, com todos os nossos voluntários, que você sempre foi tão atenciosa e carinhosa, cuidando de todos eles dizer também da sua evolução pessoal nesse período todo, a gente sabe que não foi fácil, mas a gente se né, segurou a mão e a gente foi junta nesse caminho, então não vou me estender muito aqui não, não vou começar a chorar aqui, agora a gente tem um momento de alegria. Tá bem, muito obrigada, pessoal, eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade, como a professora Natália falou, a gente está há muito tempo, Juntos, né? No ambulatório lá em 2016, a gente já estava junto, já estava conversando, eu fui me apaixonando mais ainda pela área, então já engatei o PIVIC, terminei a graduação, engatei o mestrado e eu fico muito feliz mesmo. É, a professora Angélica foi da minha banca da qualificação, eu fiquei muito feliz em poder ter a senhora de novo aqui eu achei que as contribuições foram ótimas, é um pra... foi um prazer ter o professor Vitor aqui também, eu achei que engrandeceu muito também o trabalho, é... vocês todos, o professor Caio tem assim, um carinho muito grande, tem uma experiência muito grande, eu não pude assim, na graduação ter a oportunidade de ser a sua aluna, mas os meus colegas que puderam, é só elogios também, e eu fico... Muito feliz mesmo com as contribuições de vocês. Eu anotei tudo e eu acho que o trabalho vai melhorar ainda mais com, com o olhar de vocês. Eu fico realmente feliz e agradecer de novo a professora Natália por ter me aceitado, ter me acolhido. A gente andou sempre junto mesmo, sempre de mão dada ali. O grupo Pensa também, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. E eu achei que me fez crescer muito mesmo como profissional. Como pessoa, eu acho que agora a visão, né, para o caminho que eu quero seguir, o caminho que eu quero trilhar, está muito mais claro na minha frente. E eu acho que as contribuições de vocês também, eu achei que deu um exemplo muito grande, né, vocês como pessoas, como profissionais. Então, assim, foi inspirador ter vocês na banca, não só pelas contribuições, mas também pelo trabalho e a pessoa que vocês são. É isso, obrigado Natália, parabéns Isabela, mestre em Nutrição Humana, pela Universidade de <risos> Prazer, em ver, Angélica. Prazer você. Prazer, é meu. Prazer, é meu. Mais. Bom, então eu agradeço mais uma vez a vocês por todo o seu comprometimento, agradeço a banca, a Angélica, né, pelas contribuições, Caio, pela parceria, Vitor, né? Fica aqui reforçando o convite, então, para uma continuação dessa parceria. Muito obrigada. Quero agradecer também a todo mundo que está aqui acompanhando, aos alunos do Pensa, aos professores envolvidos. Estou é, vendo aqui também a Lilian, né, amigona da Isa, desde o início, desde a graduação. Então, assim, é muito bom ter a presença de todos vocês aqui, dando esse apoio, mesmo que distante nesse momento, mas... Se Deus quiser, logo a gente vai conseguir voltar e fazer essas, essas, essas defesas né, presenciais de novo. Se fosse num período normal, a gente podia sair depois para almoçar. Então, assim, agradecer é, toda a equipe que está aqui apoiando e trabalhando, ao Abrantes também, que já ajudou a gente em várias outras defesas. Então, assim, muito obrigada a todos pela presença de vocês, a equipe. E, Isa, mais uma vez, parabéns. Tenho muito orgulho de você. Obrigada. Fico muito feliz, pessoal. E, mais uma vez, agradeço todas as contribuições. Muito obrigada e boa semana para todos. Obrigada. obrigada a todos. Obrigada. Parabéns, Isabela. Semana.